Pode parecer um pouco desconfortável para a pessoa que está com isso, ou então para mim que está falando, né, para eu que estou falando, mas estou brincando, não é nada desconfortável. Tudo uma faculdade do corpo físico. Diarreia é um sintoma no, da Omicron, essa nova variante da Covid-19. E hoje eu vou passar um tratamento com sete plantas para te ajudar a segurar, prender o intestino, e deixar tudo estabilizado como deve ser. Tá bom? Depois da vinheta a gente já fala sobre isso. Gente, fica aqui, hoje a gente vai falar sobre diarreia, É uma coisa que, apesar de ser comum, não é normal, né? A gente tem um mecanismo, tem um organismo completamente funcional, né? E o normal é que saia tudo direitinho, com consistência, sem grudar onde não deve, né? Vocês devem entender do que eu tô falando. Mas, um, em questão de ser um sintoma dessa nova variante da Covid-19, a diarreia né, ela é muito comum como um indicativo dessa variante. Então, junto a diarreia, com febre, com outros sintomas de gripe, dá para sentir, dá para imaginar, dá para sentir cheiro de que seja, de que possa ser a Omicron, nessa né, nova variante da Covid-19. Mas antes da gente falar sobre isso, como sanar, a dor da diarreia, essa dificuldade que pode estar tá atrapalhando você ou uma pessoa que você conhece. Eu sou o Luiz Morão e junto com a Patrícia Cândido, que é outra professora de fitoenergética aqui da Luz da Serra, a gente produz conteúdos de qualidade para você aqui no canal, para que cada um consiga né, ter um dia a dia mais feliz, saudável e próspero. Hoje a gente vai falar desse sintoma do Omicron, né, da diarreia, e o que, que você pode fazer com a energia das plantas para equilibrar o seu corpo físico, para ter mais saúde, ter mais leveza e ter mais liberdade no seu dia a dia, tá? A COVID-19, ela pode causar uma ampla gama de sintomas, né? Então, é que nem eu falei, febre, dor de garganta, tosse, cansaço, nariz escorrendo, coriza. Porém, os problemas gastrointestinais, eles têm sido cada vez mais relatados e associados aos, aos as pessoas né, que têm contraído a variante Ômicron. Então, de acordo com a Universidade John Hopkins, que é uma pesquisa que o time levantou, 20% dos pacientes apresentam diarreia logo após contrair esse vírus, essa variante do vírus. E foi pensando nisso que a gente resolveu né, trazer um chá para tratar esse sintoma da variante da Covid. Beleza? Então, gente, o que, que a gente vai uh, precisar fazer para tratar a diarreia? Primeiro, eu preciso te apresentar o que, que é um composto fitoenergético. Através uh, do alinhamento por compatibilidade, né, as plantas, elas vão diretamente nos chakras, que são os centros, são plexos ao longo do nosso corpo, ao longo da nossa coluna vertical, que são responsáveis por vários aspectos humanos. O composto fitoenergético, né, quando a gente tem comportamentos, tem sentimentos, pensamentos, emoções desequilibradas por muito tempo, nossos comportamentos são alterados. Isso, né, comportamento alterado, desalter, altera e desregula as nossas glândulas endócrinas, responsáveis por fabricar e produzir os hormônios, que são substâncias reguladoras do corpo físico. E quando os hormônios, que são os reguladores, estão em desequilíbrio, a saúde do corpo físico também está. Então, tudo isso, toda essa linha né, que nasce lá nos pensamentos, sentimentos, emoções, desemboca no corpo físico. Então, se a gente tem sentimentos, pensamentos e emoções desequilibrados, é normal e é esperado, né, é comum e é esperado que o nosso corpo físico manifeste, manifeste doença. Agora, se a gente tem pensamentos, sentimentos e emoções equilibrados, o mesmo mecanismo vai funcionar. Só que ao invés de gerar doença, ele vai gerar saúde. Então, o composto fitoenergético, ele vem para gerar né, e, e transmutar, mudar a polaridade de pensamentos, sentimentos e emoções do negativo para o denso, pro, do pessimista para o positivo, para o leve, para o otimista, para a gente, ao invés de gerar doença, gerar saúde no nosso corpo físico. Tá? Uh, muita gente né, faz, a, acha que a fitoenergética é igual à fitoterapia. Não é verdade fitoterapia ela aciona e usa o princípio químico da planta então eu tenho aqui uma planta ali fala uma planta cavalinha a cavalinha ela tem como um efeito fitoterápico dela é, ser diurética ser estimulante do, do metabolismo ser uh, usada né pra gente reduzir a pressão sanguínea porque ela é diurética então se eu tô eliminando o líquido do meu organismo consequentemente a minha pressão tende a baixar, e muita gente usa ela também para poder emagrecer, né? para acabar com retenção de líquidos. Tudo isso, todos esses efeitos que eu falei da cavalinha, são os efeitos fitoterápicos. A cavalinha tem no corpo dela, na estrutura física dela, substâncias que possibilitam e viabilizam que esses fatos aconteçam. Agora, quando a gente fala a da cavalinha, quando a gente pede cavalinha, libera o seu poder através da ativação pelo verde prato, que é o verde prato, verde prato que eu direto ensino aqui no canal, a cavalinha não só faz isso tudo, reduz pressão, ajuda no, na dieta, acaba com um inchaço, acaba com retenção de líquido, como também ela ajuda com ansiedade, ajuda a ter mais otimismo, ajuda a gente a ter mais poder pessoal, ajuda a gente a gerar mais alegria para a nossa vida, porque esse é o poder dela, é o poder da cavalinha, é o poder, da, é o poder oculto dela. Por quê? Porque a gente ativou, não a fitoterapia da cavalinha, a gente ativou a fitoenergia dela. Então, quando a gente fala de um composto fitoenergético, para, através do alinhamento por compatibilidade, equilibrar os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, é através da fitoenergia da planta que a gente consegue gerar a saúde. Beleza? Por fim, uma última dúvida, a gente, como a gente precisa da energia da planta, a gente não precisa necessariamente usar uma parte específica dela. O Alexandre tá ali, né, atrás das câmeras, beleza. Se eu pegar uma unha dele, se eu pegar um cotonete passar na bochecha por dentro dele, é, pegar um fio de cabelo, pegar uma amostra de sangue, pegar uma amostra do cabelo, do, pelo, do, pelo, do braço dele, pegar uma amostra da pele, tudo isso é Alexandre, tudo isso tem energia do Alexandre. Tudo isso no núcleo das células vai ter o DNA dele. A planta é a mesma coisa. Se eu pego a cavalinha, que é o exemplo que ele deu, pego a raiz da cavalinha, pego o caule dela, a folha, a flor, o fruto, a semente, a raiz, independente é, da parte da planta, tudo aquilo vai ser cavalinho. Tudo aquilo vai ter energia de cavalinha, vai ter o DNA de cavalinha. Então, nesse caso, né, quando a gente vai fazer um composto energético duas coisas acontecem. Eu posso usar qualquer parte da planta e eu posso né, usar uma pequena parte da planta, não preciso de muita planta para a energia se fazer presente. Quando eu preciso de fitoterapia, né, se eu quero a cavalinha para fazer um comprimido é, mais concentrado, por exemplo, eu preciso de muita planta para extrair o composto, isso gera muito desperdício. Agora, em termos energéticos, se eu pegar apenas uma lasquinha de cavalinha, apenas um, um gominho daquele, quando a gente compra no, no, na loja de produtos naturais, aquele gominho só, ele é responsável por ter toda a energia da planta. Porque eu só preciso de uma amostra da planta, não preciso de muito dela. Por isso que muitas vezes, os compostos fitoenergéticos, eles não têm nem gosto, sabe? Eles não têm nem cheiro, porque a gente precisa só da energia. Não precisa da, da planta, né, em quantidade, para poder a gente ter aquele aquela energia atuando no nosso próprio campo. É muito diferente e é por isso que a fito funciona, é por isso que a fito vai a fundo, e é por isso que ela é eficiente. A gente pode otimizar a planta e não gerar desperdício. A gente pode usar qualquer parte da planta para extrair energia. E agora vamos falar um pouquinho do intestino e logo a gente vai para o composto fitoenergético. Antes da gente falar então né, da, das plantas que compõem o composto, que compõem o composto é bom, que compõem tratamento para a diarreia, para combater e eliminar a diarreia, é importante a gente entender o papel do intestino no corpo físico como um órgão de choque. Então, o intestino ele está muito associado às saídas que a gente encontra na vida através, até porque, né? Ele é a saída do alimento processado da nossa vida. Então, uma pessoa que não consegue enxergar a oportunidade, a alternativa, acaba por ser acometida por sofrer com problemas de intestino, né? As pessoas deprimidas, tristes que não vêem graça na vida, não tem é, nenhuma Esperança, não vê colorido na vida, não acha graça em nada, tudo coloca problema, só cria problema, não acha solução. Aquilo pode gerar apego, pode gerar intestino preso, dependendo do grau né? de muita possibilidade, ter muitas ideias e não fazer nada, pode gerar intestino solto também, que é o que acomete e gera diarreia. Né? Mas antigamente a gente vivia de acordo com, com os ritmos da natureza. A gente ia dormir quando o sol se punha e acordava quando o sol levantava, né, o sol nascia. Hoje, com radiação eletromagnética, com celular, com rede social, com TV no quarto, com internet, né, a gente tem uma tomada do lado da cama, fica mexendo no celular, a gente acaba por é, desregular nosso ciclo natural. E daí, quando a gente se vê muito fora de ciclo, se vê muito fora sem saída, acaba que isso reflete no nosso corpo físico e daí isso acaba por gerar diarreia se comportamentos como esses que eu citei para você eles uh, são sustentados por muito tempo então é para mudar o sentimento pensamento emoção para alterar o comportamento que agora a gente vai entrar na parte da fita energética né eu vou passar para cada um uh, as plantas que vão compor esse tratamento que vão que vai é ajudar a eliminar a diarreia, né? vai ajudar a fortalecer o intestino de cada um. Então, papel e caneta na mão que a gente vai falar das plantas. A primeira delas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete plantas. A primeira delas é a pariparoba. Pariparoba, ela diminui a fúria, elimina o machismo e hiperatividade, ajuda a relaxar e evitar o estresse físico, elimina a mesquinharia e o materialismo excessivo e ajuda a valorizar a família, a moral, a ética e ajuda a ter conduta íntegra, tá? Então, pariparoba é a primeira. A segunda é o orégano, todo mundo tem em casa. O orégano ajuda, né? Quanto a fitoenergia a conseguir estruturar a sua morada, a casa, convívio e se instalar e criar raízes. Cria projetos, né? ajuda a pessoa a criar projetos duradouros e con concretos, estimula honrar compromissos e acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida. Por que até então dessas sete plantas eu coloquei duas do primeiro chakra? Porque o primeiro chakra, né? como o Pariparoba que é um puro e o orégano que é um físico do primeiro, o primeiro chakra está muito relacionado com a estrutura da vida. Então, se a gente precisa de, uh, gerar estrutura para a nossa vida, consequentemente, a gente vai gerar estrutura para aquilo que está saindo do intestino. Faz sentido para você? Se a gente estimula em nós aquilo que em nós e na nossa vida nos dá estrutura, consequentemente, os outros aspectos né, que precisam de estrutura vão ser equilibrados também. Então, a gente precisa dessas duas sim para o nosso composto. A próxima planta é o quebra-pedra. E, a, e torna né, os relacionamentos mais simples, é o que ela faz, ajuda né, a tornar os relacionamentos mais simples. Ajuda também a se soltar para o amor, entender e respeitar os efeitos dos outros, harmonizar relacionamentos conjugais, trabalhar em equipe, ter foco nas metas e nos objetivos, aprender a perdoar e filtrar emoções. Então, a quebra-pedra é muito importante. A próxima planta é o boldo do Chile, que ajuda a equilibrar o excesso do ego. Ajuda e possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida. Limpa sofrimentos reprimidos. Elimina o automartírio e autorrepressão. Bloqueia a penetração de energias densas. Então impede que a gente sofra esse tipo de energia. E equilibra o excesso de expansão da consciência. Então o bolo do Chile, é, quando a gente está muito expandido, com muita energia, aflorando, saindo, extravasando, isso pode, né, de alguma maneira, desencadear uma extravasão, né? Indesejável, indesejável que a gente possa vir a ter, e o bolo do Chile ajuda a gente a reter essa energia, retendo então essa evasão já com a ajuda das outras plantas. A outra planta, a quinta, é o mil homens, que estimula o aumento da vitalidade na região do estômago, né? então por isso que ele é importante. Uh, melhora a digestão e funcionamento do estômago, elimina o pânico, o sentimento de compaixão excessiva por outras pessoas e aj ajuda a ter mais firmeza e pulso nas atitudes e não tremer emocionalmente. Então deixa a pessoa um pouco mais fixa e isso que a gente precisa. Dente de leão é a cesta, é a cesta, é a cesta. Uh, estimula a pessoa a agarrar as oportunidade, oportunidades da vida, contentar-se com as coisas que tem e com quem é é o que o Dente de Leão faz, ajuda a pessoa a ser feliz naturalmente, saber valorizar tudo e todos, eleva a autoestima, gera humildade e sentimento de gratidão e favorece o viver da forma mais simples, sem complicações e objetivamente. E antes de eu passar a sétima e última planta, quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e deixar aqui nos comentários temas, doenças, dificuldades, dores que você possa estar sentindo para a gente estar sempre gerando né, conteúdos que estejam do seu agrado e atendam as suas necessidades. Uma coisa que eu queria te perguntar, deixa aqui nos comentários para eu ver depois, é, tem alguma coisa que a gente ainda não colocou aqui no canal da FITO que você gostaria de ver? Tem algum conteúdo que a gente poderia estar tá gerando para você ter um dia a dia mais equilibrado, mais feliz, saudável e próspero? Deixa aqui nos comentários para a gente ter uma ideia, que daí a gente consegue direcionar os nossos esforços para atender a sua necessidade, tá bem? Então vamos lá? Pariparoba, orégano, quebra-pedra, boldo do chile, cipó mil homens, dente de leão e a última planta é a malva, a malva. Ela ajuda a pessoa a criar conexão com energias de esferas espirituais, ajuda a tomar decisões Respeitar hierarquias, eliminar medos, criar sentimento de justiça, aceitar dificuldades da vida e mudar de atitude. Limpa os miasmas que causam dor e desconforto. E o modo da gente usar esse composto fitoenergético na forma de chá. Já tem vídeo meu aqui no canal ensinando como é que a gente faz o chá de hortelã para combater enxaqueca. Vai estar aqui na descrição para você ver o passo a passo como é que é. Se você está com diarreia, quer atuar na verdadeira causa energética que gera diarreia, que é um dos sintomas do Omicron, essa variante do Covid-19, é, é só você ver aquele vídeo, né, o passo a passo, e onde está a hortelã, você tira a hortelã e coloca essas sete plantas que eu te passei aqui. Você faz o chá dessas sete plantas, toma duas vezes por dia, no intervalo mínimo ali de quatro horas entre cada chá que você tomar, durante sete dias, e depois você deixa aqui nos comentários como te ajudou, tá bem? Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.